Falso placa. tormenta de um fazem gastar sola de minha sapato. Minha palavras agora, que tudo sabe que sabe, é Pista Pista, pista, na mão de amigos, o que é completa. Na minha garganta, buéraba, mais de que diamante. Sonho de minha vida, cada quinco olhão e Tenho para tudo olhadas, sou uma água de rio saltinho, dou tudo valor de amor. Falso placa. de repente, que sabe, consano é notado, só na maneira de descora, não consano é é de cor de outra maneira, cor que nunca me pensa. ter saudade de que perdi o leban na labau, mas que o água de ouro, para que eu me Afinal, afinal é falso plaquê. Lá que eu te lembro, folangar gantena dia, que te sapa, eu perdi para sempre. Este é o sexto dia da Maratona Poética. Se ainda não é subscritor do meu canal, convido lhe a subscrever, carregar no sino para não perder os próximos vídeos. E se puder comentar e partilhar com os amigos, ainda agradecemos. YouTube fará questão de ajudar a promover a literatura e a cultura da Guiné-Bissau, a quem e além de fronteiras. O meu nome é Emílio Tavares Luthor.